Hoje, pessoal, estamos aqui para, pessoal, resgatar Robux. E gastar, né? e 396. Gente, então, aqui, ó. Eu fiz essa missão aqui, ó. Acordei. Você não, né? É, você, é, é, é meu pai, né? É aquele que faz as missões. Aqui, ó. Eu fiz esse... O cassino, gente, tem que chegar ao level 150 e tem que fazer isso em 30 days, dias, tudo bom. Mas então, povo, eu fiz essa missão aqui e aqui, ó, tá os robux que eu vou receber. 396. Gente, então, é aqui, ó, vocês vão aqui, o nome do site é rblx.com. Treachery. aí gente agora vamos em Dream. esse tem estoque esse tem estoque para dar para vender Vi. vamos colocar três Peraí, quanto eu quente? vou fazer o um outro para fazer sorteio gen aquele genote aquele genote dá para você fazer sorteio uhum. meu pai vai fazer um negócio para sorteio e sortear na live aí quando tiver na live uhum. sim. <risos> é bom que é subi já entrou no grupo? Uhum. grupo é esse aí essa bandeira eu não sei que bandeira é essa não sei também não ainda no grupo aí depois você é sai Nova York militia entrou no grupo vem aí vamos ver se vai dar certo Uhul. deu sucesso Uhul. vamos ver se vai lá Uhul. os robôs que você tem não, peraí, eu uma coisa. gente eu tenho 21 Robrux. E a Group. Um é o F5 aí? Que é isso? Gritando baixinho não. compra alguma coisa aí, pessoal, vê que não é mentira, porque. Né? Hum. Que. Tem como ganhar. Lá. o que, que você ia comprar que você falou que precisava do Robux? cinco, pai. Mas eu vou deixar pro final, vai que né? Aí dá ruim pra mim, gente. Tem tanto cabelo bonito aqui. <risos> eu já... Você vai sortear. Eu só vou pro cabelo, né? Quanto que é o negócio do Proxy Prog lá que você pro... falou? Como assim? É 50 Robux? 25. Então você vai sortear 25 Robux aí depois. O quê? Depois... 25, 25, 25. Vou, 25. Vou... Ai, dai, de... Ai, Cara, galera, Depois eu vou fazer a missão. Aí se eu tirar 25, 25. Tá. E o que eu Quão compro, hu, gente? -hu, hu. Ai, gente, deixa eu vir aqui em roupas. Não, não é roupas. É acessórios. Cabelo. Tum, tum, tum, tum, que cabelos, Gente, O capininho que eu queria. Ai, cabelo cata a bexiga. É, olha pai, olha, esse cabelo é mais bonito que aquele, mais barato. Ai, cadê, cadê, cadê? Gente, eu tô procurando porque tipo, tá muito na cara ele. Gente. Eu tô procurando o cabelinho aquele cabelinho lá que eu tô procurando. Aquele cabelinho lá que eu tô procurando. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Segredinho segredinho. E pior que... Olha o quanto de cabelo que tem. Tudo careto. Você fez eu fazer uma missão você comprar um cabelo. Não, eu, tenho... eu vou comprar roupa, vou comprar chapéu, roupa. Vou ter um trezentas roupas. Ai, cadê o cabelo que eu quero? Tripol. Gente, depois de mil anos, eu procurando meu cabelo. Oh, aparece o um cabelo do Blackpink. Blackpink é o um nome do negócio. Aqui, gente. Vou procurar aqui. Gente, tinha um cabelo... Ai, não era... Ai, eu acho que era esse, se eu não me engano. Era um enroladinho. É que um eu quero de enrolado. Olha, gente, cabelinho baratinho. Deixa eu... Gente, deixa eu vir aqui. Que outra página do Roblox. Que a página do Roblox tá contando erros e blá É tão bom ver Roblox na saconcinha, né? Que cabelinho. Deixa eu tirar. Cabelinho. Aqui, gente. Já cobrou? Não. Eu vou experimentar. Entendeu? Tudo isso? O quê? Esse cabelo? Não. É. É a... sua mãe. Minha mãe tá com mais escuro. E aí, gostou? Não, nem eu. <risos> Muito bagunçado. Parece meu na live. Versão cacheado. Ah, não. Voltou pra página 1. <risos> Revertado, né? Uh, eu acho que já passei por aqui. Ah, eu já passei. Eu queria já escolher já, né, antes de começar a gravar um né? Sim, eu criei uma pasta, mas eu, eu excluí sem querer, né? Cadê aquele fone que você falou que você, fez, você ia comprar? O quê? O quê? Que fone? A folha. Folha? Uma coisa, anotação que você fez aí. O quê? O quê? Você fez a anotação de quando você fizer essa missão você ia comprar. Ah, então, pai, eu, é essa pasta que eu falei que eu excluí. Não tá dando cheira? Uh -uh, excluí, pai. Sempre como eu apago um item, eu excluo, né? Você sabe que dá unia. Olha, gente, que é bonito, mas cada da bexiga. Gente, do seu cabelo lindo, mas... uma coisa só, depois finaliza o vídeo, só para ver como é ver mentira. Povo, olha. Olha, povinho. Parece uma peruca com cabelo ali. Ai, ah, gente, peraí, que eu tenho uma ideia genial. Que sempre aparece aquele cabelinho. Como eu venho aqui, ó. Cabelos. Cadê o cabelo? Esse? Não, aperta aqui. Até que não é tão mal isso aqui, né? Bonitinho, né? Não, aperta aqui. Mas... Deixa experimentar. 150 um cabelo feio desse. Igual o seu. Você já tem. Oh. Olha, gente, nosso ponto é branco. Não gostei. Nosso ponto é branco. Esqueceu de pintar. Tá, onde que era pra clicar? Ah, em ver todos, né? Ô, gente. Pera aí. Ai, que cabelinho bonitinho. Perto tem que ver todos. Ver todos. É a página que eu tava. Ai, vou. Ai, gente, vou ficar aqui, ó. Ai, que boca bonita. Não né Olha, gente, eu queria... O ah, uma... negócio é óbvio, né? O okay. que Esse? É, parece. É, só que fica o só é assim. <risos> e eu não... Né? É. E, gente, tá bom, só... vai... Ô, povo! Eu achei uma coisa... Ai, gente, eu queria comprar isso aqui, mas eu acho muito feio. Muito... <risos> Pera aí, gente, que tinha uma coisa aqui nas costas, acessórios costa. Queria comprar aqui. Era. Oh, yeah. que... Banana. Ai, gente, sabe como. Roupa? Não. Não. Não era isso. Gente, só tem aqui. Ai, gente, vou. Peraí. a ideia, eu vou comprar o rosto da Ana. Que rosto da Ana? O rosto lindo dela. Aquele lá. Não sei. Ai, gente, onde que fica os rostos? Aqui, ó. 45 Robux. Tá, Ai, que rosto mais lindo, né? Isso é lindo. É, tá é, aí, aí é barato, olha, olha. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, né? Eu. Amo! Tá bom, agora finaliza o vídeo e vai. Mas ah. então pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Ah, gente, olha aqui, eu vou vestir só pra provar que é verdade. Vou fazer uma missão pra vocês sortear. Vou, uh. Meu pai vai fazer a missão pra mim sortear. E beijo, me segue no Roblox, Esse no meu grupo do Roblox. Beijo no Giovanni e Me segue no Roblox, entra no meu grupo do Roblox, beijão no Giovanni. Beijo de Mandania Falou! jadi